Something. ba da ba da to da ba ba ba ba ba ba da Estão todos a apanhar solinho, não é, Mãe Dó? Está tudo a apanhar solinho! Portanto, então, temos o leite de um tempo para arrumar e... Então, eles estão a apanhar só nada vai beber o leite. Não não Quem é este leitinho? Não então pegue! Vou um balde. Agora a Madalena vai dizer à. Meu, meu. Madalena vai dizer a mãe: Quais são as frutas que aqui estão? Aqui são mu. Arras. Morangos. Aqui é uma melã. Melancia. Arras. Melancia. Arras. Melancia. Arras. Melancia. Arras. Melancia. Arras. Melancia. Arras. Muito bem. Aqui é uma Mãe E aqui? Arras. Também são maçãs Ou são peças Também também não sabem? O que é que parece que é aqui? O que é? São peixes E aqui é uma P E aqui o carro. Qual é o carro? Estamos aqui a brincar com plasticina não é? Ben e o Bill continuam aqui nos seus aposentos ao cilindro Também merecem Uau que giro que faz um coração! Mamãe, paz, mamãe! Espera, agora a mãe vai fazer o almoço. Vou também estender esta máquina de roupa com as coisas dos cães. Eu vou arrumar. Quanto eu não me apareceu? Estou bem cansada, portanto fico para hoje. Boa! Boa! Ela está a zoar muito bem, Madalena! Boa! Quer ajudar a mãe? Já fiz o meu café. Já está tudo limpo. Só para arrumar os escudos. Está a passar se muito bem. E pronto, eu estou aqui nesta lindíssima figura. Estou com o meu aparelho. Por isso falo de maneira meio estranha assim que tenho o aparelho. Pronto, eu vou arrumar a cozinha porque o chão fica logo no jeito. Como os que as bem ontem, eles não me diziam que estão bem. Eu tenho esse pelo. Pronto. Sua marota! Mas a Ana está a preparar o quê agora? É o que é isso? Iogurte com? Com banana. Já mostraste as tuas unhas que estivemos a pintar ontem? Faz assim. Tem guardas da mãe? Mostra! Oh. Agora está concentrada a papar. Uau! Sim, não me deu prato, desculpem. É isto que vai ser meu pequeno almoço. Agora já há duas horas para chegar lá, mas. Gorda! Agora podemos o quê? Nesse segundo. Pusemos o quê? Bu? Bolacha. A Madalena gosta de bolacha. E gungum. E o que é que tem mais aí? Bolacha. E mais? Tem também banana. Vou agora fazer este franguinho. Vou dar a Madalena. Estes frango são literalmente 8 minutos na vinda. Já passaram dois. Não é, vou abrir para os peitás, que vocês vão. Ok, minha mãe-vos muito rápido. 8 minutos na Bini, só com sal e alho, porque pronto, a Madalena não convém comer as coisas com ganhos refogados Ui, ficámos sem colete E ela comeu ainda no outro dia uma carne de linha que o Gui fez e também já me deu a comer muitas focarias que eu dei tipo o bolo de chocolate e assim. Portanto agora temos que regrar um bocado. A Madalena está a passar sozinha. É. Quer que a mãe ajuda? Não quer mais. Com o vinho e tudo. Com o vinho vá lá. A mãe dá. Que carinha é essa? Não está cá. Mas a Lena não está cá. Ah. Olha, a mãe também tem aqui suco. Dá, mãe. tu, tu. Olha a avó, a falar contigo Olha, ah, tens que papar Já papou tudo Não já papou tudo Já papou tudo Não Tem uma para papar Gui fez este pãozinho É a receita da Flipa, não é Gui? Muito nada Bem, agora temos aqui um pão maravilhoso, incrível, que o Gui fez. O que é que está a comer? O que é que a Madalena está a comer? O queijinho? Gosta do queijinho? como é que se desceu, não Uma bola. Alguma gorda gosta de queijinho? Não fiz um rolo muito bem, um rolo de queijo. Hum, come devagarinho devagarinho, não pões tudo na boca. Ai que exagero! Não comes mais. Que exagero, Madalena. Hum. Pá, pá, pa, pa. Ai, o Billinha está a gostar muito destas festinhas <risos> Gorda, devagar Devagarinho, Mala, senão não o Bil assusta-se ui É um beijinho, do Bil. O que é que está assim em cima da mãe? Uhum. <risos> Vais cair assim. Uhum. Vamos tocar! Hã? Uhum. É? Olha, vou tocar. Levar os lápis e. e brincar e a mãe vai contar uma história. Queres? Margarida! Queres ver a Margarida? Ok. Então vá, mas vamos arrumar os lápis primeiro e depois a Margarida, ok? Arramos os lápis e vamos a Margarida, tá bem? Olha, ah, como é te chamas? Mamãe, a E como é que se chama a mãe? Gostosa. Mas fala. E como se chama o teu cão? O cão da Madalena, como se chama? Margarida. Como chama o teu cão? O teu cão chama-se Bill. E a tua cadelinha chama-se Benny. Ok? Para quem está aqui o teu lado? Quem é? É o Bill! Bill. Bem, o bebê é a dormir. Eu vou aproveitar para editar o vlog que vai sair amanhã no meu computador Também estive há bocado A fazer os meus Pagamentos de Segurança social de... Achei caixa nos Como é que isto vai ficar? Eu acho que vai ficar fun Eu gostei muito Do meu outro vlog Acho que é o segundo vlog que eu pus Eu tenho uma pasta no computador Que se chama Corona Vlog Portanto, onde eu faria é este é. It always stays Dinner by the waterway It's that sweet life Raise your cross Made some do crack a smile He asked if I could stay a while I'm living that high life Time to catch a flight but you can make me go Unlocking all the memories of my own